Olha que bicho sinistro, ó. Tô aqui no pé de manga. Pé de manga aqui, ó. Olha isso, ó. Olha elas aqui, ó. Olha isso, ó. Aí, ó. Uma mangueira aqui próximo aqui, ó. Olha aí, ó. São largatas Olha o tanto que tem aqui ó. Aí ó Peludonas aí ó. Dizem os mais velhos, os entendidos, né? Que se você for picado por uma largata de fogo, se você se queimar com esse pelo dela, eu já escutei que você espreme a largata. Nas próprias vísceras da lagata tá o antídoto para sanar as queimaduras que porventura você venha sofrer. Neutralizar o veneno que ela tem, tá? Mas.. Isso aí não é aconselhado. Isso é conversa que a gente escuta por aí. Eu, se fosse você que fosse picado por um bicho desse aqui, eu procuraria um médico quanto antes. Eu imagino que seja a decisão mais acertada em se fazer, né? Olha aí, ó. Pé de manga aqui, lotado delas aqui, ó. Cheio dessas bichonas aí, ó. Aqui, ó. Lagar, na sinistra aqui, ó. Hoje, dia 9 do 1 2022. Aqui tem pé de manga, tem bananeira, goiaba, enfim, árvores aqui de um modo geral e bacana. Um lugar legal aqui. Domingão, vim aqui tirar um lazer, curtir um pouquinho aqui a natureza.